Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Castro, seja muito bem-vindo ao canal. É Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É, eu estou fazendo esta série de vídeos é, a respeito de ranqueamento de vídeos, né? Como você pode hackear, como você pode melhorar o, é, as visualizações, né? E tudo isso é feito através de um processo né, que você consegue através de ranquear por palavra chave conteúdo, né, é, todo toda uma uma dinâmica que você precisa né, é, para poder é, ranquear seu vídeo numa posição boa. Tá? É, e hoje eu quero falar exatamente sobre conteúdo e tempo. Tá? Conteúdo e tempo. É, basicamente é isso, tá, é, fica comigo até o final aí, tá, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos, e lógico, é, como você vai gostar desse vídeo, é, que você possa dar o seu like, beleza? Ah, lembrando também, o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, tá bom? O link tá aqui ó, na descrição do vídeo. Tá? Bom, é, existe um processo tá, é, de maturação para o seu vídeo. Eu sei que pode parecer é, algo é, meio, meio contraditório, né? Afinal de contas, você faz o seu vídeo com o maior carinho do mundo, coloca ele no YouTube e, né, e quando você vai ver ele não tem muita visualização, mas isso é uma coisa normal, tá? isso é uma coisa que acontece com todos os vídeos e é exatamente isso que eu quero falar com você hoje, é, eu vou reforçar uma, uma coisa que eu já falei em alguns vídeos anteriores que é a respeito do, do processo de você fazer conteúdo próprio, tá? isso é muito importante né? é, eu sei que a, tem pessoas que pensam assim ah eu vou pegar lá o vídeo do Felipe Neto que tem 2 milhões de visualizações né? é fácil é só upar ele no meu canal novamente né? e eu vou ter lá 2 milhões de, de visualizações é, mas não é assim que funciona tá? é, o, o robô do youtube ele vê o seu conteúdo, tá? Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe se você fala palavrão, no, no, muito palavrão no, dentro do vídeo. Se você fala, é, tem gestos, obscenos, tudo isso o robô do YouTube sabe disso, tá? É tudo criptografado. Você não tem como fugir disso. É, mas é, para você é, ranquear bem um conteúdo próprio seu que aliás é o que eu aconselho é, é muito você tem que ter é, algumas dinâmicas que nós já falamos dentro desta série como um bom título é, um bom conteúdo um bom título uma boa descrição um bom conjunto de tags apontando para o conteúdo do seu vídeo tudo isso é, faz com que o seu vídeo tenha mais visualizações E também é muito importante você falar de maneira sincera né? Falar de uma maneira mais alegre né? é, Não tão sério, tão penetrado né? Se for um assunto sério sim, mas não, não com essa é, tenacidade toda né? Então é muito importante Conteúdo próprio, faça sempre conteúdo próprio Porque você não fica devendo nada a ninguém é, Você não corre o risco de tomar um strike de uma outra pessoa é, O seu conteúdo, você é responsável por ele Você pode melhorar ele cada vez mais Ninguém é 100%, ninguém nasceu sabendo as coisas Você vai fazendo e evoluindo conforme o tempo tá? Por isso que eu falo, para ranquear seus vídeos É tenha conteúdo próprio, conteúdo é, que seja mesmo de dicas, que instrua quem está assistindo, que mostre caminhos à pessoa, então isso é muito importante, tá? e é isso que você tem que ter na sua mente. Tranqueamento de vídeos é, é um processo, não é só tags, tá? se fosse só tags, eu pegava tags lá, várias tags, colocava nos vídeos, né? e ali eu ficava com um milhão, mas não é assim que funciona tem que ter tudo isso que eu já falei, conteúdo bom, conteúdo inteligente e principalmente, você tem que entender uma coisa chamada maturação de tempo né? é, o seu vídeo é como uma plantação, é um feijão que você planta ali né? por isso da importância de você fazer muitos vídeos, muitos vídeos isso que é legal, você fazendo vários vídeos, você vai plantando vários feijões, né? E estes feijões vão dar seu fruto lá na frente, beleza? É... Então, quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você estar comigo nessa empreitada. Se você gostou do vídeo, dá seu like, inscreva, compartilhe. E não se esqueça, é... o... aqui na descrição, o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais!